Olá, como vocês estão? Eu sou Mariane Anjos e hoje vamos conversar sobre maquiagem para cada tom de pele. Eu dividi em seis tons diferentes para ficar mais fácil de entender. Então, deixa aquele like e fique até o final para você não perder o nosso bate-papo. Você já se inscreveu? Se não, clique no botão ou vai querer ficar de fora do mundo da moda. Vai lá, vai! Lá vem ela dizendo que só tem seis cores de pele, como se fosse um catálogo da Natura. Queridinha, existem muitos tons de pele, mas vamos à realidade. Você tem que pegar a que mais se aproxima ao seu tom, ou mandar fazer toda uma linha exclusiva para você. Enfim, há muitas tendências de maquiagem para experimentar, desde pele de vidro até delineadores neon. Ainda assim... Pode ser assustador mergulhar de cabeça nas últimas modas, se você não for um conhecedor de cosméticos. Embora você possa apreciar um olho de gato bem desenhado, ainda pode estar lutando para encontrar uma base que corresponda ao seu tom de pele. Que não crie aquela temida linha áspera abaixo do maxilar. Sabe aquela linha debaixo do pescoço que dá para perceber quando a pessoa passou a maquiagem? É dessa que eu tô falando. Ou usar um batom que simplesmente a sua boca pode desaparecer, parecendo uma extensão das suas bochechas. Então vou falar sobre seis cores de pele e de base para que você possa usar. Você sabe identificar o tom da sua pele? Você pode saber simplesmente olhando para as veias do seu pulso. Se suas veias parecem roxas ou azuis, você tem um tom frio. Se você tiver um tom quente, as suas veias serão verdes. Por fim, se você tem veias azuis esverdeadas, sua pele tem um tom neutro. Identificando isso, vamos ao primeiro tom de pele. A pele clara, alaranjada ou amarelada, se você tem esse tom de pele, fuja das bases, prime e pó das cores frias. Para não ficar com aquele aspecto pálido. Já nos lábios, evite batons, gloss e brilhos amarelados ou alaranjados, pois irá parecer que seus lábios simplesmente sumiram ou diminuíram de tamanho. Já na sua pele, você pode usar amarelado ou alaranjado para corrigi-la, de uma forma bem suave. Já nos lábios e olhos, use tons mais escuros, de preferência, tons frios, para dar um lindo contraste. Agora, vamos falar das peles clágrimas de tons frios? Para o rosto, evite tons alaranjados ou azuis. Naturalmente, a pele já tem um aspecto muito pálido. Então, a intenção é colocar cores quentes de uma forma bem sutil. Na boca e nos olhos, pode abusar das cores quentes, já que esse tom de pele permite utilizar cores quentes, frias e neutras. Uma dica! Utilize a maquiagem de uma forma bem suave. Assim, ela ficará mais elegante e bem natural. Já que facilmente pode se perder e usar cores que não conversam entre si. Agora chegou a minha vez. A vez de falar do tom da minha pele. É de tons médios e avermelhados. Me chamam de Morena Jambo por causa disso. É um dos tons de pele mais versáteis. Ah, e eu sou a prova disso. E é bem divertido escolher as cores. Já que se combina com quase tudo. No rosto, vamos seguir a regra de usar cores de base próximas ou iguais à da pele, já que queremos cobrir as imperfeições. Nos lábios e olhos, não utilizar cores nudes, porque com certeza vão sumir. Imagina uma pessoa sem boca: esse é o efeito do nude nos lábios. Evite também cores avermelhadas próximas à cor da sua pele, pode notar. Hoje eu tô de cores avermelhadas, mas bem longe do tom da minha pele, porque a intenção da maquiagem é fazer um contraste para realçar e valorizar nossos lindos rostinhos. Agora que você já sabe o que não deve usar, toma vergonha na cara e se divirta escolhendo as cores que mais você gosta. Sabe aquela pele bronzeada e linda que todas nós amamos? Então, vamos falar dela agora, ela é de tons médios e amarelado, se deve utilizar Cores próximas a do seu rosto Para esconder aquilo que é indesejado Ótimas cores são o amarelo e o bronze Nos lábios e olhos usar cores nudes de tons frios Já que essa pele é bem quente Pode vir meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Tons frios são ótimos para dar aquele destaque E opte por cores claras ou bem escuras Deixando de lado as de meio tom Já que não vai valorizar muito. O quinto tom que vou falar é a de pele escura. É o tom que mais dá para utilizar os efeitos tridimensionais. E que não fica tão preso às cores próximas à cor da pele. Podendo utilizar tons claros ou mais escuros nas bases, pó ou prime. Dependendo do efeito que quer ter. Já nos lábios e olhos, utilize tons mais claros, branco ou cores bem vivas como rosa, por exemplo. Podendo utilizar também cores escuras bem mais profundas. Vou citar três exemplos. Castanhas, ameixas e bordô. Fugindo dos tons médios, já que eles não irão te ajudar a dar aquele contraste desejado. E chegamos no último tom, que é os de pele profunda. É uma pele que a cor de bases no rosto podem ser do mesmo tom um pouquinho mais claro. Evite de usar cores mais escuras, pois vão tirar o contraste e darão um aspecto de uma única dimensão. Para os lábios e olhos, use cores dos tons mais vibrantes. E como eu disse antes, evite as cores mais escuras. Uma dica para essa pele é fazer o teste de maquiagem diretamente no rosto, já que normalmente tem variação considerável em relação às mãos. Use e abuse das cores claras. Elas ficam um charme. E fique à vontade para se arriscar a tons neutros e nudes. Espero ter tirado as dúvidas sobre qual tipo de cor você deve utilizar para a sua pele. Se você quer um vídeo específico mais aprofundado para o tom de sua pele, deixe aqui nos comentários. Assim, eu vou responder em um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu amei conversar sobre isso com vocês. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo.